Meu Deus, a música do gato burro, que lixo <risos> Ah mano, essa música deve estar tá muito ruim Ah lá que música Vamos lá Esse gato é muito burro Gato burro com um carro Esse gato é muito burro Gato burro com carro Esse gato é muito burro Gato burro com carro Esse gato é muito burro Gato burro com um carro Gato curto, gato gato E é gato burro, muito burro. Ia ia ó. Burro é um burro, só que não seu, fui. Cadu burro é um burro, só que não seu, fui. Cadu burro é um burro, só que não seu, fui. Cadu burro é um burro, só que não seu, fui. Esse gato é muito burro, gato burro com um carro Esse gato é muito burro, gato burro com um carro Esse gato é muito burro, gato burro com um Esse gato é muito burro, gato burro com um Cat u! Cat u! Cat u! Cat u! Cat Cat u! Cat u! Cat E gato, pô, muito bom! E aí, e Não, certeza que ficou